Olá, amigos da TV Bibliou. Nós estamos aqui na abertura do seminário do Conexão Leitura e eu estou aqui com a Luzia de Seta. Ela que é uma das representantes, né, do Conexão. Luzia, como é que foi? Como é que se deu a organização desse seminário? O que que motivou vocês na organização desse seminário? É, Fra Francisco, a gente está desde outubro pensando na possibilidade de elaborar e montar esse seminário dentro de uma universidade. Então a gente buscou a parceria com a professora Elisa, aqui da Escola de Biblioteconomia, porque a gente sempre viu um grande distanciamento entre biblioteca comunitária e universidade. Como a gente está num espaço de formação, a gente imaginou que as nossas bibliotecas pudessem trazer para cá a nossa experiência e somar com aquilo que a gente chama de saber universitário, para ver se daqui para frente a gente constrói juntos uma política pública de verdade para a cidade do Rio de Janeiro, uma política pública do livro, leitura e biblioteca. Nesse sentido, a gente pensou nesse nome que eu achei super legal, bibliotecas comunitárias entre o saber e os fazeres. Né? E o que vocês esperam tirar de resultado aqui dessas discussões, embora a gente esteja no início do evento, mas que, qual a expectativa que vocês estão criando em relação a esse evento? Olha, uma expectativa para mim é já a realização desse seminário num espaço tão distante, é, às vezes, da sociedade civil e já estar aqui dentro para a gente é um ganho. A outra coisa é poder trazer convidados de fora que têm experiência na construção do plano municipal do livro e leitura, né? como o Ricardo Queiroz, que batalhou bastante pelo plano lá de São Paulo. Trazer também uma companheira da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias para falar da experiência dela na Bahia, como é que foi esse processo da construção lá. Então trocar um pouco essas experiências que tem pelo Brasil e que no Rio de Janeiro a gente ainda ainda nessa, nessa etapa do da construção do plano municipal, ainda não está não no nível dos outros, eu dizer assim, mas a gente vai a gente vai ficar. A tua experiência com bibliotecas comunitárias certamente motivou você estar tá envolvida nesse debate, né? Como é que se deu isso para você? Pois é, quando a gente começou a pensar na possibilidade de montar uma biblioteca comunitária lá em Jacarepaguá, em Rio das Pedras, que é onde eu atuo, a gente não imaginava na dimensão que isso ia, ia ter... É, é, 11 anos depois, né? Isso foi lá em 2006. Ter aqui a comunidade representada num evento desse porte é super interessante. Isso dá legitimidade para o trabalho que a gente está fazendo lá dentro, lá na periferia, lá escondidinho, dentro de uma das casas da, de Rio das Pedras. Então acho que a dimensão desse evento vai ter é, é, efeito lá na nossa comunidade é um efeito que eu acredito vai ser é, estimulante para a gente continuar nessa luta da, da construção do plano e da garantia do direito de acesso a bons livros, a leitura, a um espaço acolhedor que é a biblioteca comunitária. Eu te agradeço pela contribuição e boa sorte aí nos trabalhos, tá?